como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, os sinais da proximidade de Jesus são a cada dia mais visíveis. A criança está prestes a nascer, é o menino Deus, Deus que entra no mundo para salvar a este mundo. O profeta Miqueias na primeira leitura nos fala que o Senhor vem por meio de uma mulher, Deus sempre escolhe os menores, os pequenos, uma jovenzinha Maria, ele nasce não numa capital e sim num vilarejo, um povoado praticamente esquecido e insignificante naquela região daquele país. Deus escolhe instrumentos frágeis para demonstrar o seu poder, esta é a pedagogia de Deus, mostrar que é Ele que capacita, é Ele que faz com a colaboração daqueles que se abrem e Maria é esta que está tão aberta que ela se enche da presença de Deus. O Evangelho de hoje nos coloca na companhia de Nossa Senhora Você que percorreu conosco estes quatro domingos Se lembra que nós já estivemos na companhia de Isaías, o profeta De João Batista E hoje é uma mulher que nos acompanha É a mãe do Senhor Maria depois de receber a visita do anjo E o convite de se tornar a mãe do Salvador é aquela que não se apega a si mesma Ela poderia muito bem se acomodar e agora se achar é, lisonjeada E deveria ser servida Mas Maria toma conhecimento de que a sua parente Isabel vai dar à luz Detalhe, Isabel é uma idosa É uma gravidez de risco muito embora nós vejamos aqui a realização da promessa de Deus, tanto na vida de Isabel que era estéreo e agora dará a luz, está gerando, gestando João Batista e Maria, a jovenzinha que é escolhida por Deus. Nós vemos que os dramas acompanham essas mulheres, ainda que seja obra de Deus, às vezes nós romantizamos por demais a gravidez, não é? E alguns personagens bíblicos, vamos pensar na situação de Isabel, ela está vulnerável, ela foi assistida por Deus, mas ela precisa de cuidados, Maria é aquela que é revestida pela presença de Deus, e agora concebe o próprio Deus dentro dela, mas Maria não fica parada, ao dizer sim à vontade de Deus, ela diz sim também à necessidade daqueles que precisam dela, e ela vai apressadamente até a casa de sua prima, como é a região que Maria enfrenta, uma região montanhosa, de altos e baixos, isso lembra dificuldade, desafios, assim como a nossa vida. Ninguém tem uma vida totalmente linear, não é? Nós temos momentos de, de turbulência, não é? E temos momentos também de, de alegria. É assim a existência humana sobre esta terra. Maria, ela atravessa tudo isso. Ela poderia ir pelo caminho mais fácil da planície, à beira do Rio Jordão, mas não, ela precisa chegar até a sua prima. Então ela enfrenta tudo isso e a montanha além de ser um lugar que denota dificuldades, é também um lugar que nos... Faz lembrar da presença de Deus, lá no ponto mais alto é o encontro com Deus. Esta é a simbologia da montanha dentro da Sagrada Escritura. Aquela que se encontra com Deus depois desce na humildade e vai em direção a Isabel. Quando ela entra no quintal da casa daquele casal, ela faz uma saudação, Shalom, a paz. Isso quer dizer... A plenitude das promessas de Deus. Maria não entra apenas na casa de Isabel, ela entra na vida daquela mulher. E quem carrega Jesus dentro de si, tem uma sensibilidade diferente para com o outro. Maria e Isabel estão mais sensíveis, não apenas porque estão grávidas. Mas porque elas têm espiritualidade, e elas conseguem sentir a presença de Deus, o impulso do Senhor. Quem havia falado para Isabel que Maria estava grávida também? Me digam, o anjo disse isso para Isabel? Não, não é? Mas Isabel sente fisicamente o seu filho mexendo no seu ventre, é João Batista que agora se alegra com a chegada do Salvador, que é trazido por Nossa Senhora, Maria aquela que é portadora do príncipe da paz, e onde ela está, tudo se enche de paz, porque ela traz o próprio Jesus. Será que quando nós entramos em alguns ambientes, nós também transmitimos essa paz? Existem pessoas cuja presença pode ser quem sabe pesada, não é? Por que será? Porque que, talvez carregue muitas coisas dentro de si e isso reflete na postura, na forma de se expressar, Maria é aquela que repleta de Deus comunica esta paz e nós vemos aqui um encontro fantástico, são duas gerações completamente diferentes. Isabel representa o Antigo Testamento com João Batista. Maria, o Novo Testamento, tendo o seu filho dentro dela, que traz a nova e eterna aliança. Será que a gente sabe lidar com as diferenças de gerações? Parece que não, não é? A gente se choca. E cada geração acha que tem razão. Nós vemos aqui um encontro que integra entre essas duas mulheres de gerações diferentes. E algo as une. Há um elo aqui que é a presença de Deus. Uma escuta a outra, é um diálogo. E talvez é isso que nos falte dentro da nossa relação com os mais velhos, que a gente acha que é cabeça dura, ou... Com os mais novos, que a gente acha né, que são soltos demais e não, não querem saber de nada, ou com os mais novinhos ainda, que a gente não entende aquelas atitudes, são visões de mundo completamente diferentes, e é preciso uma compreensão, um exercício de descer também, como Maria naquela montanha desce e vai em direção a Isabel. Não há como ter uma fé apenas de subida, não é? de buscar a Deus. Depois nós precisamos ter a capacidade de descer, de ir ao encontro. E é isso que Maria faz. Bendita és tu entre as mulheres, bendita é o fruto do teu ventre, é o que Isabel diz a Nossa Senhora. Maria agora como que a arca da aliança. No Antigo Testamento havia a Arca da Aliança, que era um receptáculo, como que uma caixa decorada, que carregava as tábuas da lei, os Dez Mandamentos. E o povo judeu via na Arca da Aliança a presença do próprio Senhor. Quando eles guerreavam, eles colocavam à frente a Arca da Aliança. Agora, no Novo Testamento, há uma Arca de carne e osso, um corpo, é Maria a nova arca, é o sacrário vivo que leva Jesus Cristo. Na igreja nós temos também o sacrário, aqui ao lado da nossa capela, que serve primeiramente para a reserva, reserva eucarística para os doentes, aqueles que não podem vir à igreja, seja por conta da sua idade ou da própria debilidade da, da doença. Em segundo lugar, nós temos aqui o Sacrário como um sinal de que Jesus está vivo na Eucaristia e precisa também ser visitado. Será que antes da missa a gente dá uma passadinha aqui? Ou depois, quem sabe? Será que ao longo do nosso dia, quando a gente passa por uma igreja, a gente entra por um instante para falar com o Senhor, para visitá-lo? Ou a gente faz simplesmente um sinal da cruz tão rápido que nem aqueles jogadores de futebol? Hã? Visitar a Deus Sentir-se visitado por Ele E assim também visitar a vida das pessoas Entrando na história delas Tudo isto acontece nesta cena E Maria nos dá três grandes lições Primeira delas Maria é aquela que carrega Jesus no seu coração Também nós somos sacrários ambulantes Ambulantes quando recebemos a Eucaristia, temos que ter a consciência de que ao longo da nossa semana, Jesus está dentro de nós. Não pense que na hora em que você faz uma escolha que não seja de acordo com Deus, Jesus sai fugindo, evapora. Não, Ele continua dentro de nós. Então nós carregamos esta preciosidade, Deus que nos habita. A segunda lição, Maria é aquela que que vai ao encontro. O Papa Francisco fala da cultura do encontro, na qual as pessoas sentem a alegria de estar umas com as outras, se enriquecem com as diferenças, somam. São capazes de escutar, são capazes de comunicar, não apenas de discutir. Maria nos ensina a a nos encontrarmos E o terceiro ensinamento É a caridade de Nossa Senhora É aquela que não fica dando voltas em torno de si mesma Ou do seu sonho Mas é aquela que se abre para o sonho de Deus Para tudo aquilo que Deus fez Não apenas dela, mas da humanidade E depois ela canta Um canto maravilhoso de agradecimento as lições de Maria Ter a consciência de que Deus está em nós Ter a capacidade de ir até as pessoas E por fim, revelar esse amor que nos visitou E que quer nos utilizar como um meio de transporte Para chegar aos outros, onde quer que estejamos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ele seja louvado Creio em Deus Pai.